Continua Aí vocês perguntam Aí vocês perguntam, você tá com a mesma roupa do último vídeo de K-Pop? Sim Aquelas que só tem um dia pra gravar Aí é, grava assim, tipo, tudo de uma vez Olá gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou fazer também o um assistindo com os coreaninhos K-pop, de novo, né, aqui Eu gosto bastante de assistir esses K-pop é, São muito engraçados, legais e diferentes Então é, me aguenta por enquanto Assistindo esses, can esses canais não, Esses... Esses clipes desses k pops E o clipe que eu vou assistir hoje é Got7 got É Got7 que se pronuncia? É Got7 got A música chama Just Right e tá falando que é bem fofinha Então eu gosto muito da coisa fofinha Eu fico tipo. De... <risos> então vamos lá, vamos começar a assistir o vídeo É, é fofinho. Ai, mas ela tá passando o rosto Ai tá chorando? O que é isso? Oi? Ah. <risos> oh. Que fofinho! Eu quero essas coisas aqui que estão atrás deles. Ah, ah. Um coreano de tatuagem eu nunca tinha visto. Primeira vez. Que fofinho. Realmente, é fofinho. É fofinha. Eu ter uma luva verde. E fica estiloso aí. Ai, oh, que bonitinha. Eita, que ela de... Ah, vai dançar junto a gente. Achei que ela ia bater sem assim, esmagar os carinhas. Se eu usar essas coisas verdes na minha mão, vai ficar legal. Naquela o oh, todo mundo pulando, feliz. Eita, tem uns cumplir ali, ó. <risos> que fofinho. Agora eu vou explicar, quer dizer, vamos agora eu vou falar o que eu achei desse clipe primeiro. É muito fofinho mesmo, mesmo, mesmo, tipo, muito fofinho. Mas uma coisa, se aparecesse do nada esses carinha dançando na minha estante, eu ia fazer assim, ó. Ia sair correndo pela porta ali. No caso, né? Do meu quarto. É um pouco assustador um clipe, né? Fazer o que? É um clipe. Mas é, é, é fofinho e fala sobre, né, se amar. Eu acho que eu entendi. Não, não sei, porque eu também. A pessoa não entende inglês nem clorendo direito. Vai saber, né? Mas eu acredito que, né, essa foi a mensagem Então é isso, se você quer assistir o vídeo completo, assim, porque eu cortei bastante, né Como sempre eu vou estar tá cortando os vídeos seu eu assistido, né E então se você quer assistir o vídeo inteiro, tá aqui o link aqui embaixo Comenta aqui embaixo também o que você achou desse clipe Ou qual clipe que você recomenda dessa banda, desse grupo Ou de, sei lá, de outros grupos que pop né? Não se esqueça de, né, inscrever se no canal Também não se esqueça de dar um joinha, né porque aqui aquele joinha maroto maravilhoso, é importante, então até o próximo vídeo, beijo, tchau!